Esse ano, nessa né, última safra de soja, a gente teve uma, um grande número de, de problemas de estabelecimento né, de plantas da lavoura, então foi bem difícil. É, o início da safra de soja foi bastante prejudicado por doenças de solo, por fungos que estão na semente, que estão no solo também. E isso é, ocasionou uma, uma queda de produtividade muito grande, porque... A gente teve esse atraso, né? muitas áreas tiveram que ser replantadas, até mais do que duas vezes. Isso ocasionou um atraso né? na, na janela de plantio e, e prejudicou bastante. Então o controle biológico ele vem para ajudar justamente nessa parte aí dos problemas radiculares, dos problemas que vêm com a semente, dos fungos, as doenças que vêm com a semente e também a parte de nematóides que o Paulo vai, vai falar em outro momento. Então, hoje a gente tem é, diversos produtos já registrados, está crescendo né, o registro de produtos biológicos, principalmente a base de tricoderma, de bacilos, né, de, de diferentes espécies de bacilos e esse esse tipo de controle é um controle que, que deve ser visto de maneira diferente do controle químico. A gente não pode esperar o mesmo resultado uh, que a gente obtém com o controle químico. Então, o controle biológico ele deve ser construído ao longo das safras, né, começando... É, principalmente no, na, nas culturas de cobertura, na cultura de inverno, começar a aplicar os produtos biológicos para ir introduzindo esses esses organismos no sistema e com isso conseguir é, reduzir um pouco os, os os organismos que são que causam as doenças. Então essa é a ideia do controle biológico. A gente tem alguns produtos que estão hoje no mercado já com, mostrando uma eficiência bem interessante e, mas a gente tem que entender, o produtor tem que entender que que não pode esperar o mesmo resultado que a gente obtém com o controle químico. É um, é um efeito que, que tem que ser construído. As pesquisas que estão sendo realizadas no momento são pesquisas através da utilização de fungos e bactérias uh, no controle de dessas pragas, os nematóides. Por quê? Porque são umas pragas que atualmente estão crescendo muito na agricultura. Muitas vezes o produtor não percebe que esses nematóides estão na sua lavoura e acaba atribuindo esse problema a outros patógenos. Então, se recomenda sempre que um produtor faça uma análise de nematoides para ver o que ele tem na sua lavoura e com isso ele decidir qual tipo de produto que ele vai estar utilizando para o controle dessa praga. O que é recomendado hoje? Hoje são recomendados produtos à base de fungos e bactérias, Aqui no mercado existe aproximadamente 23 produtos registrados para esse controle dessa praga. No caso, 80% são bactérias e os outros 20% são a base de fungos. Então, se utiliza muitas vezes as bactérias para um controle inicial desse nematóide, associado a um fungo que tem um desenvolvimento mais lento que vai controlar esse nematóide a partir dos 20, 20 e poucos dias de desenvolvimento da planta.